Eu sou Nilza Luiza Venturini Zampieri. Fazem 44 anos já que eu me formei nessa universidade, com muito orgulho. Sou engenheira eletricista e eu sempre tive vontade de trabalhar com os jovens. Sempre gostei mesmo sendo jovem na época e tudo quanto é programa ou projeto que é um pouquinho sai um pouco da curva eu sempre fui atrás, né? Fiz um propósito comigo mesmo, né? Poder, o máximo possível, tudo que eu pudesse, transformar o sonho de jovens de, em realidade. eles vão estar em uma universidade, ou estar trabalhando, ou estar no projeto, ou estar fazendo... Eu ia me dedicar para isso. E a incubadora, quando eu ouvi falar pela primeira vez, eram os berçários das empresas que se falavam. A incubadora, eu ouvi falar, e aí me apaixonei. Em 1999, falar sobre empreendedorismo e expor ideias ousadas e diferentes era desafiador para a época. Mas foi nesse contexto que o protagonismo de uma mulher foi fundamental. Nilza Zampieri rompeu padrões e fundou a incubadora tecnológica de Santa Maria. E Eu vi os olhos brilharem dessa gurizada quando estavam fazendo alguma coisa diferente, quando eles conseguiam fazer e buscar sonhar com algo mais do que só vir aula, assistir a aula e embora e ter o diploma embaixo do braço. E ninguém acreditava, era uma briga, era muito uh, debochada, inclusive, o que que quer, né? Isso aqui teve vários nomes, né? A incubadora. A mais bonita que eu gosto sempre que era a chocadeira da Nilza. Essa eu acho que é a mais bonita, o apelido mais bonito do, da incubadora aqui, né? todo mundo achava até muito bonito o projeto, tinha nomes bonitos, né? mas nós não tínhamos espaço. E aqui era um galpão, era um depósito, um galpão velho, caindo aqui mais para frente, e um dia eu, numa, numa busca de espaços, foi me ofertado esse, esse espaço, e eu, mas mais como um tipo de brincadeira do que falar sério, porque jamais poderia se fazer uma incubadora aqui dentro, como estava aquele prédio. E aí ficou, tá? peguei esse prédio é, é, da incubadora e pronto. né Esse prédio, próximo ao arco da UFSM, foi o local do galpão que abrigou a primeira sede da incubadora tecnológica de Santa Maria, que hoje é a Pulsar. E esse prédio aqui, quando a gente construiu, já tinha visão que ia ser era, uma, era um ambiente ótimo que ia crescer. O corredor é bem largo e as portas vão para o corredor. Por que isso? São tudo coisas discutidas, aprendidas e tanto convers... Porque quando é que os empresários têm uma salinha para eles ficar o dia inteiro de porta fechada? Não é isso que se quer. Se quer que haja transformação e, e haja muita interação entre os empresários. O empreendedorismo cresceu na UFSM e ampliou seus espaços de formação, como a Gitec. Só em 2022, a Pulsar incubou mais de 40 empresas. Na ampliação da segunda sede da Pulsar, o espaço Coworking recebeu o nome de Nilza Zampieri, em homenagem ao seu papel na fundação da incubadora tecnológica. O projeto do espaço foi feito pela filha de Nilza, que é arquiteta formada pela UFSM. Como você se sente com esse reconhecimento, tendo uma placa em sua homenagem? Eu nunca pensei, quando eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa, como faço até hoje, né? Bastante coisa, né? E nunca pensei assim, poxa, um dia eu vou fazer isso para ser homenageada. Mas é muito bom, a gente sente isso, e sente que impactou, mas eu gosto muito quando vem aquele ex-aluno ex que, que tem uma empresa que está muito bem, os olhinhos brilhando, quando eu vou visitar, quando me encontro, vem correndo me apresentar filho, eu acho que isso é uma coisa que eu adoro, né? E essa sala aqui é uma sala também que aconteceu muita coisa, muitas aulas de empreendedores muitas empresas saíram aqui dessas palestras nossas, dessas motivação vai lá que você pode, né? Nos próximos episódios dessa minissérie, você vai conhecer a história de mulheres que seguiram a trajetória de Nilza. E que hoje me deram 10 das 41 empresas incubadas na UFSM.